Aqui. Beleza? Toca de então, recompensa aqui. Beleza. De vez em quando eu pego e abaixo do nada, tipo, clico no botão mó... Mó errado aqui. É. Ah, mas não. Caiu na Eita, tem tempo de mal. Tem outro Dino aí? Nossa Sim. senhora, eu tô, sem... eu tô sem arma de longa ainda, mas vamos é. meter bala, vamos meter bala. É dois é dois é dois é dois. é dois, é dois, é dois, é dois. Agora eu peguei arma de longa aqui. Olha que bacana! Quem que é claro. você matou será, hein? Pois é. é. Pô, a safe fechou meio longinha, né? A gente caiu no, no, na, na mina, mano. Na mina dos dinos do verdes lá. Tá lá. Então, fascado. então, mano. <risos> sem kit, sem capacete. Não é. Eu tô aqui com... Ah, não. Eu tô com... eu tô... tô, bem até. Tô com capa 3 e colete 3. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Nosso, nosso bando, nosso... nossa galera. Você sabe quem que é quem, tipo... Que, se o Crunch tá no azul... O crush tá no azul junto com o Juba. Tu é sofocado em live? Ah, mano, eu tô eu tô aqui, voltando com o meu canal agora, velho. É aqui, ó. Meu, canal, é aqui, ó. Tem, é aqui, ó. meu canal tem 21 mil só, valeu. 21 mil? É, o meu canal tem 21 mil e minha página tá Não, batendo quase 100 mil. A tua Depois página eu... de... pra live. É, pra... página pra live. Depois que eu entrei pro... pro Face, mano, eu dei uma parada com o canal, velho. Imagino. Tá f*** fazer vídeo, mano. mano. Tá fazendo...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 Eita, pro... Ai, mano. Sai, sai, sai, sai. Ah, vou morrer. Putz, ah, mano. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai que vai. vai Honra essa, meu irmão. <risos> é, mano, eu acho que na Arada Azul aí é isso. Mas é essa parada, hein? Boa, boa, show kit. É esse aí? Os caras tá lá no topo. certeza. Tá, verdade. Aqui? aqui? Aí, ó. aí, ó. Boa, boa, boa. boa. Quem, quem que eu matei? Nossa. Eu nem sei. Oh, bitch, se Ai, mano, não lá não, de papai, costa de soul, zero ela. <risos> Os caras estão lascados na, na, na questão 7 agora, né? Ah, lá lá Vai morrer, vai morrer, o A.S. já vai morrer, mano Vai morrer, vai morrer Eita Falei? Já era, já era, cara. <risos> Deus, <risos> dá um tiro nas costas, mano Olha ah lá o Price, o Price é nosso Olha o Price, o Price Olha ah lá, Price ah, Eita, Prima. Nog Moreira Eita, Prima. Boa Olha o Price já tá regaçando todo mundo Acabou, acabou, acabou Pô, Pois já acabou? Como é? Eita ganhamos, ganhamos, Aí ganhamos, sim, ganhou, mano, ganhamos, mano. Boa, moleque! Vamos pra Capitão, mano. Foi. É, a gente não vai conseguir tirar lá, né? Já. Então a gente vai ter que. Se der pra lutear alguma coisinha, só pega parte, mano. Rapidão, Sim. porque não tá indo ninguém pra lá ainda. Só o que passa na frente mesmo, né? Eita, mano, caiu um Dino logo comigo aqui. Dois Dino, mano, dois Dino, Um cada, cada um. Eu vou subir pro galpão. Eita, mano. E eu vou sair fora. Eu vou tentar uh, se tá tomando, né? Tô tomando, tô tomando. Tipo, ah, mas valeu só tô, tô achando gente. 12. Porcaria. Mano, é só Wi-Fi, falei isso. você. Ah, mano, ah, dei, muito dano, fechidão, dei muito dano, dei muito dano. Ah, dei muito dano no cara, que pena, mano. Vai, vai. Nossa, mano, eu te peguei dosado eu... pra mim que ele já tinha me dado muito dano. Eu só não fui por causa que eu peguei crossbow, mano. Eu vou lá pra Sentosa, mano. Vai dar água mesmo? Vou na água mesmo e vou lá em Sentosa e vou tentar lutear lá. Aqui tem coragem. Você tava na BGS? Tava, ano? mano. Eu, já, eu acho que já. É a quarta ou a quinta BGS que eu vou já. Você tava lá também? Eu fui só no sábado, velho. Ah, Mas esse ano eu vou mais dia, mano. Esse ano eu vou tentar ir mais dia. Ou ano que vem, né? No sim, carro? sim. É legal. Sim, o cara, é louco. ver alguns é louco. inscritos e coisa arada, é massa pra caramba. Opa! Nossa, mano, me pegaram aqui no. Eita, Ixi, meu... me mataram. Me pegaram no lago, mano. Me pegaram no lago. Tomei. Quem que me Live matou? Live do bu. Olha o crush aí, ó. <risos> e foi. Ô louco E você não, você não mandou o gelo, velho, aí, ajudar o E mano? Ei, dessa vez eu acho que é Dino, hein? Eu acho que é Dino verde. Acabou já. Acabou um a um, hein? tá Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos que vamos, parceiro. Pode ser? Pode ser? ser? Beleza, Pode. então. Fechou, parceiro. Vai ser lá mesmo. Pinarada Seu azul ver. caindo pra lá em peso, hein? Caramba, acho que acertamos. Não, não. Geral azul tá indo pra lá, mano. Pois é, mano. Muito azul. Ah, aí a galera já tem uma... Uma livro no coração. Vou mandar vou mandar em... Como que é? Que tá todo mundo junto com... É...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 nossa, mano, tá uma trocação de tiro do caramba aqui, agora pois não tô é, entendendo. de novo. Só que eu não tô o Dino Verde. Eu também <risos> é. não, exatamente, mano. Esse é o problema. A galera tá trocando tiro, mas cadê... Ah, tô dentro da casa lá, o mano, eu acho. Eita, achei, achei Aonde? Tá dentro da casa, dentro da casa. Dentro da casa cinza. Eita. Tem gente aqui, gente aqui, gente aqui. Pois é, pois é, pois é, pois é. Verde. Mataram. Sofrido, que sobrou da galera.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 Deitei de novo. Eita, me deitaram aqui. Vamos serena, Serena, aqui atrás, André. Vem cá, putz, putz, putz. Ah, putz, André, mano. não, não, mas aí. Ah, é... eu tentei voltar, mano. Os caras, aí. Tá tudo na guarita, velho. Tá tudo guaritinha, tá tudo guaritinha. Mas eu deitei umas três vezes louco aí, mano. <risos> Isso aqui é complicado, né? O louco tava tá erguendo. Ele tava numa posição melhor que a gente, mano. Lógico que tá. Só que esse azul tem que ganhar, mano. Tem que ganhar esse azul aí. O Duro que fechou a safe pra eles, mano. Ó, agora é a hora da verdade. Os caras tão cheios de gelo, Não. mano. Cozarada. olha lá, os caras ruxando lá em cima, ó. Que merda. Eita, mano. Eu acho que vai ser, acho que vai ser verde, hein? Tá também. Por causa da safe. É. Ó, matou, Balau. matou. bem matou coisa ali. Boa. Tô falando quem Eita, morreu mais um aqui. bem